escutou esse barulho? Esse é o primeiro contato que a gente tem quando a gente chega aqui no estudo de Arte e a gente vai mostrar para vocês um pouco do tear agora. Já começamos por aqui, ó, o primeiro visual que nós temos. Quando chegamos. Vem com a gente. E? Vem com a gente. Hoje a gente vai estar aqui no tear falando sobre o que fazemos aqui. São vários tipos de aula. Temos aqui é teatro, dança, música, percussão. E também abre espaço para jovens de escolas públicas para que eles possam se manifestar nas suas aulas de integração de arte e cultura. A gente faz o teatro aqui, ó, nessa sala enorme. É de é sala de leitura. Sala de leitura, olha. olha. Tem biblioteca também, tá galera? Pra você ver como aqui a gente tem coisa pra oferecer. Temos biblioteca. Biblioteca, todos biblioteca os tipos também. de livro, tá? Olha, tem até computador. Dois antigos, olha o Dois antigos. Nossa sala de música. Agora, Agora a gente vai mostrar a nossa sala de música, né, cara? E aí, galera, vocês estão animados hoje? Olha, tem. É muito grande aqui, tem até banheiro. Claro que teria aqui. aqui, olha. É de até piano, abre o piano. Na quarentena, o teatro tem sido um refúgio. O teatro está obedecendo a quarentena, mas estamos em casa, conectados e trabalhando de uma maneira muito legal. Onde, é, um assim, eu estou conseguindo ter um contato bacana com a arte, com a criatividade e tem sido bem importante para mim. Tem sido bem interessante. A gente tem feito muitas reuniões, conversado bastante, pensando em também em muitos projetos aí também novos. Nós na quarentena... Então, a tribo na Quarentena está sendo para mim? Uma possibilidade de redescoberta, ou seja, a todo momento nas nossas criações, produções, eu venho descobrindo novas formas de criar arte, né? Eu posso me reinventar. Estamos fazendo um filme no TVA, atra através de reuniões Onari. É um lugar que você consegue se sentir bem, tanto lá fisicamente, quanto aqui, pelo telefone. Eu tenho me visto muito mais criativa, né, produzindo, estando junto com um grupo no isolamento social. Estamos tendo é, um fórum, onde a gente é bem mais um debate. Então a gente tem debatido alguns assuntos, algumas coisas, tem sido muito bacana. Faz-o fugir um pouco da realidade dos trabalhos da escola, das tarefas de casa. Espero que isso tudo possa acabar logo, né? Que eu não aguento mais. Tô doida pra ver vocês, dar abraço em vocês, que tô morrendo de saudade de vocês. O tear é um, o nosso refúgio. Livre pra sonhar, papai.